E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Blogger do canal Tutorials Channel. Hoje eu vou estar ensinando aqui como colocar este relógio aqui em Flash. Um relógio muito legal em que as pessoas podem ver a hora. Sem precisar estar olhando para cá, basta, basta olhar daqui, tá? Então, nós vamos acessar aqui através do site FlashVortex, ok? Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Aqui é o site FlashVortex.com que tem uma grande variedade de arquivos em flash para você selecionar no seu uh, blog. Então, aqui acessando flashvortex.com, vamos clicar aqui no menu clocks, ou seja, relógios. Para carregar aqui, Flash clocks maker, e apareceu, aqui uma, apareceu muitos aqui, ah, muitos relógios que vocês po você pode escolher o meu. É esse aqui, como vocês veem aí no blog. Você tem vários tipos aqui, olha. Aqui, por exemplo esse. Olha só. Você pode estar vendo também nas outras páginas. Vou abrir aqui na nova aba para não atrapalhar cada uma aqui. Aqui a segunda, ó. Você vê aqui outros modelos de relógios para o seu blog. Aqui na terceira esse que já tem é, não sei que como se dizer que minutos segundos. segundos minutos horas dias e semanas tem aqui um relógio completo aí, calendário e calendário tudo uh, aqui diz que atrasado né é, eu vou estar ensinando aí o exemplo vou fazer com esse daqui tá é o mesmo procedimento esse daqui eu acho mais legal porque tinha essa imagem aqui mas vamos fazer com esse em branco aqui você clica em clique here to edits para a página de personalização do seu relógio é só, aí você vai aqui ó, text effects, aí você vai poder selecionar você clica aqui em view para ver todos aqui ó os efeitos aqui ó você vê aí ó você poder estar selecionando o glow daí do seu relógio. Deixa eu ver se... vamos selecionar um aqui, um... um... Aí, Quando esse Gold aqui, né? É você clica em Close e vem aqui selecionar seleciona Gold. só, então, vai carregar. Ele não dá uma prévia aqui, tá uma pré-visualização aqui. Ele então, vai mostrar aqui, tá? A pré-visualização não tem é, você vai ver só no final é que tem o text font que é a fonte do texto deixa eu ver aqui Century Gothic aí aqui use AMT format que é esse aqui aqui é o background Vou selecionar aqui um, um branco já aqui aqui vai ser um ouro e aqui em generate animation e gerando animação para carregar olha só aqui você vê que já é o relógio aí você pega aqui em easy easy que o advanced é para você poder baixar e fazer um upload para um servidor de SWF. Aí você vai gera o código lá para você colocar no seu blog sem a propaganda do FlashBlocks, ok? Então vamos aqui no Easy que é o mais rápido. Vamos pega esse código aqui todo Control Y Control C. Uh, lembrando que se você não gostou aqui você pode clicar em Back to Editor ou voltar aqui, tá? Pra você poder personalizá-lo da forma que você quiser. Então vamos aqui no blog novo o oh, perdão, do teste aqui e vamos em Layout com o código aqui já copiado, tá? para carregar aqui o Layout dele e vamos adicionar aqui um Gadget uh, lembrando que todo código que você for adicionar no Gadget você tem que selecionar HTML JavaScript ó oh na funcionalidade de terceiros ou outro código a seu blog. Então se clicar aqui em HTML JavaScript e aqui no conteúdo você aperta Ctrl V para poder colar o código que nós copiamos aqui. Voltar aqui e clicar em salvar. Troca a gente clicar em visualizar blog para ver se o nosso, o nosso relógio está funcionando normalmente de acordo com o que está aqui. E, aqui, são 10 horas, 12 minutos e 48 segundos. Olha aqui o relógio. Mesmo, aqui. Aquela enquete lá, que eu ensinei a fazer. Vou colocar no blog. se eu estar deixando o link na descrição do vídeo para você poder ver, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. dê uma olhada aí no nosso blog. Nossa página no Facebook, acesse nosso Twitter, Google Plus inscreva-se no canal, comente, compartilhe para ajudar muita as outras pessoas aí que estão precisando aí aprender como criar um blog, ok? Uh... Então é isso, obrigado por assistir mais as videoaulas do canal Tutorial do Channel, e até a próxima videoaula da série Blogger. Fui pessoal, tchau, tchau.